Então está faltando a nossa última topologia, que é o seguidor de emissor. O que vocês acham que vai acontecer nessa topologia? Lembrando da análise que a gente já fez sobre esse resistor de degeneração no emissor. Bom, se a tensão de entrada aumenta, a corrente C vai aumentar. E consequentemente a corrente IE. E com isso aumenta a tensão sobre o RE. De forma que a tensão VBE fica praticamente estável. E aí que vem a coisa estranha. Se o VBE está praticamente estável, significa que o VI vai ser sempre praticamente igual ao VOUT. Para que serve isso? Eu estou então só replicando a tensão de, de entrada na tensão de saída? Sim, e é justamente por isso então que esse, essa topologia tem o nome de seguidor de emissor. Vamos fazer a nossa análise de pequenos sinais. Vamos então definir aqui uma corrente I. E eu sei que essa corrente I, ela vai ser igual a corrente IB e a minha corrente IC. E essa corrente I, ela também é V0, Vout, quer dizer, dividido por RE. Lembrando que IB é Vπ sobre RP. E IC é próprio GM VPI. Agora vamos olhar essa outra malha aqui. Ó. Essa outra malha me diz que a tensão de entrada VI ela é igual ao Vp mais. O Vout. Mas o VP eu posso tirar dessa fórmula daqui de cima. Então eu posso colocar o VP em evidência. Então eu posso dizer que o VP é Vout sobre Re vezes 1 sobre RP mais GM a menos 1. Isso tudo mais Vout é igual ao VI. Então eu posso pegar o Vout colocar em evidência, eu tenho que VI é igual Vout de 1 mais sobre RE sobre RP mais GN a menos 1. Por fim, então vamos para cá, o meu ganho é Vout por v. Ou seja, ele é tudo que estava ali dentro da chaves elevado a menos -1. Já não é mais tão simplesinho como eram nas outras duas situações, né? Vamos tentar simplificar um pouco essa fórmula daí. Como nós já vimos, 1 sobre rπ é muito menor do que gm, então eu posso uh, ignorar esse termo, então eu vou ter é, 1 mais 1 sobre r vezes 1 sobre gm elevado a menos 1. Eu posso colocar o 1 sobre r e em evidência, então eu tenho aqui r mais 1 sobre GM o que vai me resultar em RE dividido por RE mais 1 sobre GM então essa é uma simplificação para o ganho o ganho vai depender do RE e do GM e notem que como GM é positivo, RE é positivo, esse valor vai ser sempre positivo. Então o denominador vai ser sempre maior que o numerador. E esse valor vai ser sempre menor que 1, igual a 1 se GM fosse infinito. Pergunta, para que, que serve então um amplificador que me dá um ganho Menor do que 1. Bom, vamos olhar a impedância dele antes da gente responder isso. Então, a impedância de entrada é a relação entre a tensão VI e essa corrente I aqui. Eu sei que vi vai ser igual a ib rp mais ib mais gm RP, né? Porque eu estou olhando essa corrente aqui, que é a soma de ib e ic. E ela vezes o RE. Então isso é o meu uh, VI. Lembrando que GMVP, eu posso reescrever como beta IB. Então eu posso pegar, colocar o IB em evidência, reescrever isso tudo como IB de RP mais... Um mais beta, RE, e a minha impedância de entrada, que é VI sobre o I B, vai ser igual a RP mais beta mais um RE, ou seja, eu estou. Aumentando a impedância de entrada de β mais 1 vezes RE, em comparação ao emissor comum. Lembrando que o emissor comum era, a impedância de entrada somente RP. Agora eu tenho uma impedância de entrada que é bem maior, dependendo de como eu escolher o RE, mas ela vai ser ordem de grandeza maior. Então, esse, esse amplificador está transformando uma impedância Re que está no emissor numa impedância beta vezes maior vista na entrada na base. E como fica a impedância de saída? Para entender a importância do seguidor de emissor, vamos considerar que a minha fonte de entrada, possui uma impedância interna, RS, tá? Então eu vou mudar um pouquinho a minha... É, o meu circuito. E eu vou adicionar... Então vou considerar que eu tenho aqui uma fonte com resistência interna chegando na base. E vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso, né? Então eu vou chamar isso de uma resistência RS, e eu quero agora olhar a, qual que é a impedância de saída, né? então qual que é a impedância vista aqui. Para fazer isso eu tenho que zerar essa fonte e colocar uma fonte aqui e olhar qual que é a a corrente que sai dessa fonte para uma dada tensão. Então vamos de novo para o nosso modelo de pequenos sinais, agora mantendo esse RS. E aí eu vou colocar uma fonte aqui. E eu quero achar essa relação V com I. Como que eu chego nisso? Então eu tenho aqui a minha corrente IB, a minha corrente IC e aqui eu tenho também a minha corrente IE além dessa corrente I que está entrando. Então notem que IB mais IC mais I tem que ser igual ao IE IB Vπ sobre Rπ IC GM Vp e é a corrente que eu quero descobrir e, e é V sobre Re né, daqui. Então eu posso colocar o Vp em evidência como a gente já fez nos casos anteriores. Bom, e o que é o Vp? Vp, desculpa. O Vp é um divisor resistivo entre o Rs e o Rp, notando que a corrente b está em direção oposta da corrente i. Então, o que eu tenho é que Vp vai ser um divisor resistivo, mas como a corrente está invertida, eu tenho que ter um menos de V com Rp dividido por Rp mais RS. Então agora eu posso substituir isso, esse valor de RP aqui e aí eu vou estar em função somente de I V. Então vamos lá. Então se eu reescrever agora é, colocar I igual V sobre RE. E aí eu passo esse termo para o outro lado com menos, mas aí eu tenho menos daqui, então fica mais 1 sobre rπ mais gm do vπ, que vai ser rs sobre rπ mais rs, v. Aí eu posso colocar o v em evidência, passo i dividindo e sobra esse termo invertido. Então eu tenho que v sobre i, é igual a 1 sobre RE, mais 1 sobre RP, mais GM, RP sobre RP, mais RS, a menos 1. Lembrando que GM é beta sobre RP, então eu tenho que esse termo daqui pode ser reescrito como beta mais 1 sobre Rp. E aí eu corto esse Rp com esse Rp. Então eu posso reescrever esse termo daqui como 1 sobre Re mais beta mais 1 dividido por Rp mais Rs. E essa Uh, essa fórmula né, nos lembra a estrutura da associação em paralelo. Então, por fim, eu posso dizer que a minha impedância de saída ela é o RE em paralelo com o RP mais o RS dividido por beta mais 1. Então nota que o, o, a resistência da minha fonte de entrada ela aparece na minha uh, impedância de saída, mas ela aparece reduzida da ordem de beta, então ela influencia esse, então esse amplificador aqui, o que ele está fazendo é transformar o valor da impedância da fonte e um valor muito menor na saída. Ou seja, esse estágio daqui, essa topologia, ela é usada como um casador de impedâncias. né? Eu pego a impedância de uma fonte e consigo reduzir essa impedância na saída. E isso sem dar ganho nenhum de tensão. Essa esse circuito daqui também é conhecido por buffer, ou acoplador. Bom, então com isso a gente viu os, as três topologias de, de amplificadores e suas características e para que, que a gente pode usá-las. Lembrando que o ganho, a impedância de entrada e a impedância de saída, elas sempre requerem um certo compromisso. Eu nunca consigo ter todos uh, ideais. E é isso então que garante um bom projeto de um amplificador, conseguir ajustar para que ganho impedância de entrada e impedância de saída estejam adequados às suas necessidades.